Olá meus amigos, minhas amigas. Eu sou José Maria Lima do canal José Maria Lima. Estou aqui em um ferro velho. Vim procurar uns pedaços de ferro para mim montar aqui um suporte para taia. Eu tava, eu tava procurando aqui, ó. Eu encontrei esses dois ferros aqui. Olha só que legal. E o legal é que eu encontrei um aqui, ó. Me veio uma ideia. Eu vou montar esse ferro aqui. Era bom que fosse maior. Vou montar aqui esse ferro. Vou levar e deu certinho hein, que recabei no carro. Ó. Aqui eu vou montar um suporte Embaixo, vocês vão entender lá no vídeo Da, comprei a talha, né Isso aqui não é um vídeo da talha não É um vídeo desse suporte Eu peguei um telhado Onde eu vou fazer aqui um trabalho, né Aqui eu encontrei um ferro Só que ele não vai caber aqui dentro aqui, ó. Muito justo ó. E eu preciso que esse Fique rodando ó. Esse aqui, ó Esse aqui tá melhor Bom, meus amigos, vamos lá Vamos lá para a nossa peça aqui. Essa peça aqui eu quero fazer um tripé, um guindaste, né? Para pôr a talha, né? Para poder subir material. Aqui vai um saco de cimento, pesa 50 quilos. Então eu vou subir bloco, areia e saco de cimento por aqui. Isso aqui nós temos um ferro aqui bem grosso, de mais de meio centímetro. Lá eu andando no ferro velho, vi outras peças, fui juntando, tendo uma ideia, tendo outra. Aí eu encontrei esses, esses ferros aqui, ó. Aqui mais ou menos um metro. Esse aqui é um metro, um, oito, Achei essa peça aqui, ó. E achei esse tubo aqui certinho, ó. Que coube certinho aqui dentro, Uma Maravilha. Achei esse outro aqui também muito forte. Isso aqui também aguenta muito peso. Isso aqui vai ser o um braço, né? Esse aqui eu paguei setenta reais nessas peças. zé não sairia melhor comprar já pronto? Sim. Daria menos, menos trabalho. Essa peça aqui é a base, ó. Que eu achei lá. Porém, gente, eu quero uma peça aqui que para me carregar dentro do carro. Então, eu vou fazer aqui um trabalho e lá na. Vou, vou montar essa peça aqui, ó. E vou montar essa outra aqui. Vocês vão vendo aí que depois eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse trabalho aqui, ó. Vou tentar fazer o trabalho mais seguro possível. Lembrando, isso aqui é um guindaste para 50 quilos, no máximo 60 quilos. Essa parte aqui ela vai na coluna, gente. Eu vou soldar lá. Vamos ver. Eu tinha achado uma pecinha quadradinha que dava certinha, mas depois eu tive outra ideia e acabei deixando ela por lá. Vamos montar primeiramente. Nós vamos montar essa base aqui, ó. Que é o nosso, isso aqui vai assim, ó. Certinho aqui. Vamos lá. Agora aqui, veja bem, aqui eu peguei, coloquei aqui na parte de baixo, ó, pra me reforçar bem, bem, bem isso aqui. Eu vou soldar aqui na peça, agora eu vou fazer uma pra cá, veja bem aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. vou fazer uma aqui pra cima, ó, vou fazer assim, ó. Já entortei aqui o ferro 3 oitava, então eu vou, vou vir, ó, vou encaixar certinho aqui, ó, e agora eu vou cortar bonitinho aqui, ó. Agora é só vir aqui, ó, e soldar um aqui em cima, ó, e um aqui embaixo, para não ter risco nenhum de deslocar, é por isso que eu, que eu gosto de fazer minhas coisas, que eu faço bem forte, ó, então é só soldar aqui e já era, ó. Ó, gente. Vai ah, se inscrever ou não vai? Merece um like ou não merece? Então, aqui, ó. Joia, né? Agora dá aqui os pinguinhos de sol do lixo. E vamos que vamos. Bom, gente, aqui eu fiz dois cortes aqui na mesa aqui, ó, com a esmerilhadeira, com a esmerilhadeira e aqui eu vou só encaixar aqui, ó, que eu vou encaixar certo aqui, ó. Olha só, gente, aqui ó, sem eu ver, gente, eu escolhi aqui um tubo ó, que vai dar certinho, ó. Maravilha. Bom gente, então eu aqui o braço, esse braço ele vai trabalhar aqui nesse sentido uhum. aqui, ó o importante é que ele chegue aqui no nível, certo essa carretinha não pode ficar fora do nível, devido ter essa foguinha aqui, aí a gente colocou aqui, empinou um pouquinho para cá, agora aqui quando voltar para cá, vai sair fora do nível, mas vamos testar agora, vamos ver, vamos pôr aqui a carretinha, né? É pesado. Aqui, para não ficar legal, para não sair, a gente fez um, uma perfuração aqui. Ó, fez um teio aqui. Ó, e vamos por aqui. ó. ó para não ter o risco de sacar fora. Então aqui, agora é só mandar para lá. E... Fazer isso aqui, ó. Esse cabo aqui, gente, ele tem que enrolar assim, ó. Ele não pode enrolar só no canto só. Tem que estar nível, senão ele vai dar remontagem, viu? Olha, gente, tá chegando aí, ó. Ficou tipo é perfeito, vindo aí, ó. Maravilha, aí, ó. Deixa seu like, hein? Vamos que vamos. Aí aqui é só puxou aqui, ó. Lógico, eu vou, eu vou ter que adquirir aqui um, um cesto maior. Vou, tô indo pra casa agora, descansar. Vou editar esse vídeo pra vocês. E depois eu vou no ferro velho, onde eu achei que esse trabalho, ou esse. Esses ferros aqui, e lá eu vou ver se eu adquiro lá uma, um cesto maior para a gente comprar, porque existe para vender, mas é um pouco mais caro. A gente tava montando daqui pra cá, aí dava aquele pulos, não pode, tem que ser nível aqui, ó. Então, nesse sentido aqui, que vai subir, ela tá nível. Pra compensar essa foguinha aqui que tem no tubo aqui, ó. Que tem uma foguinha, ó. Esse tubo tá vindo até aqui. Então não tem nenhum risco de disso, sair. Disso é até ruim de, de tirar. Esse parafuso aqui é pro tubo não, do tubo de dentro não baixar e não ter o risco de cair. Então tá seguro. Aqui, aqui embaixo, ó, o que, é que a gente fez? Soldou bem, aí eu puxei para cá antes de soldar. Para quê? Para esse, esse braço ficar no nível. Quando eu vim para cá, ele vai sair de desnível. Mas não tem importância, porque eu vou trabalhar aqui. Então, gente, deixe seu like. Essa extensão aqui nós vamos ter que deixar aqui embaixo, ó. Vamos passar uma fita aqui para não ficar atrapalhando. Isso aqui, gente, é técnica, viu? Existem os braços para vender, só que é muito caro, gente. Eu não tive condições de comprar. Lembrando, gente, essa máquina aqui a gente comprou, certo? A gente pagamos 500 reais, viu? Pagamos 500 reais. Pra... E... Mas se tiver alguma empresa que quer mandar para a gente outra máquina maior, que vê, a gente aceita e ainda faz os uns... vídeos para vocês, hein? Vamos que vamos aí, ó. Agora, gente, eu vou subir um balde de, de pedra para ver. Vamos lá. Não esquece do cinto, gente. Vamos lá pro balde de pedra. Então, aqui tá nível, aqui, ó. Olha, ó, tá chegando, hein? Olha, ó. Aqui, agora só puxou aqui. E por hoje é só minha gente. Um abração até o próximo vídeo, tchau minha gente, fui. Show like hein.